O mundo de One Piece não é mais o mesmo Os Yonkous foram renovados Os revolucionários declararam guerra ao governo mundial E a busca pelo tesouro One Piece se torna mais acirrada Porém, em meio a essas ondas turbulentas Um sopro maral permanece misterioso A grande frota de Luffy e o evento histórico ao qual deveriam fazer parte Mas, se eles não vieram ajudar Luffy contra Kaido e Big Mom Muito menos precisaram intervir no resgate de Sabo que sobra para eles? Bem, eu acho que eu descobri e realmente é um dos eventos mais esperados de todos. Quer saber a proporção e o que é esse incidente? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito legal. Eu queria que eu descobri qual vai ser o incidente histórico que a Grande Frota vai estar envolvido. Se não ajudou o sábado, e se não veio para o ano, o que sobra fora a guerra mundial? Bom, temos uma dica muito preciosa e o de é genial em esconder essas coisas. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escritão que já é da pior geração. Dispara o like e agora com vocês o um incidente histórico da grande frota do Chapéu de Palha. Então vamos relembrar uns pontos aqui galera A grande frota do Chapéu de Palha Foi uma frota formada por sete tripulações de piratas Que juraram servir sob o comando de Bonkade de Luffy E os piratas do Chapéu de Palha Atualmente com 5.640 aliados Que não à toa é uma brincadeira com 5 e 6 Ou Gomu Os capitães aliados são Cavendish, Bartolomeu, Sai, Hideo, Léo, Hairudin e Orlumbus Os capitães de cada tripulação Perguntaram ao Luffy se eles poderiam realizar uma cerimônia de Sakazuki Ou um brinde de saque E assim se tornarem subordinados dele Mas o Luffy acabou recusando Porém disse que eles ainda estariam ligados Por conta da sua luta contra Do Flamingo e que se ajudariam A qualquer momento No entanto os capitães decidiram Beber o saque de qualquer maneira Criando assim uma cerimônia Modificada, se autoproclamando Subordinados de Luffy, prometendo vir Em auxílio do chapéu de palha Sempre que ele precisasse deles. Enquanto isso o Luffy que não era obrigado a fazer o mesmo também disse que ajudaria quando precisasse. A grande frota do Chapéu de Palha foi então formada. Cada capitão pegou um pedaço do Vivrecard de Luffy e no encerramento desse encontro vemos o narrador dizer que após esse momento cada um deles iria aumentar o seu poder até que eventualmente causassem um grande incidente de proporções históricas. Mas por enquanto... essa é uma história que ninguém conhece ainda. Então ficamos roendo unhas de qual seria o evento histórico. E eu acredito que encontrei qual seria ele. Mas vamos lá. Até pouco tempo atrás... Quais eram as maiores apostas que envolviam a grande frota dos Chapéus de Palha? Primeiro, sem dúvidas, se envolver diretamente nos incidentes da Reverie e tentar resgatar Sabo, o irmão do Luffy e que participou de Dress Rosa. Mas isto foi descartado, porque já sabemos que o Sabo conseguiu fugir com seus companheiros revolucionários e claro, uma das maiores apostas também era que eles viriam ao ano. Porque o Vive Recard do Luffy certamente começou a queimar em sua luta contra Kaido. Mais uma vez nada aconteceu. E agora para onde devemos ir então? Que evento pode entrar para a história a partir desse ponto da trama? Primeiro, notem como Eiichiro Oda foi muito inteligente em bagunçar as suas convicções. Na frase final do narrador, ele diz que... Os capitães da frota a partir desse ponto iriam se fortalecer antes do tal evento. E então, isto aconteceu. Oda fez uma história de capa para cada um deles... Chamada as histórias da autoproclamada grande frota dos Chapéus de Palha. E elas... Aparecem apenas histórias para mostrar o que aconteceu com cada um deles sem tanta relevância direta para a trama. Temos Cavendish lembrando do seu tempo de príncipe, sai terminando seu noivado, entre outros. Mas no meio dessas histórias... Duas vão chamar a atenção para o evento que vai entrar para a história. A primeira é de Hairudin, porque depois de se demitir do Bugs Delivery, Hairudin e a sua equipe de gigantes formaram a nova tripulação dos gigantes e partiram da sede de Bug, deixando o Bug furioso com sua demissão. Como resultado da partida de Hairudin, Todos os membros dos seus piratas são adicionados à lista de desertores do Bangs Delivery. O segundo e mais lembrado é o Bartoclube, que acabou visitando uma ilha sob a proteção dos piratas ruivos. Depois de derrotar uma gangue, eles começaram a vender bugigangas, mercadorias dos chapéus de palha para os cidadãos. E mais tarde acabaram vendo a bandeira de Shanks, o ruivo. Aquele era o território do ruivo. Bartolomeu e Gambian então cometeram um ato ousado de Queimar essa bandeira para grande choque dos cidadãos e para o nosso Notem que temos duas histórias de capa que colocam membros da grande frota Como inimigos diretos dos atuais Yonkous Qual outro ponto de confusão que Oda inseriu nisso tudo? O Vivrecard de Luffy Eu tenho certeza que todos pensam que a frota vai vir ajudar o Luffy de alguma forma Foi assim encontro o Kaido Mas... Isso é um engodo. Não é a frota que vai a Luffy. É o Luffy que vai em direção à grande frota. O grande incidente causado pela grande frota dos Chapéus de Palha... É o cenário perfeito para o encontro de Luffy e Shanks. Eu perguntei no início quais eventos a partir desse ponto... Podem se tornar históricos. Já que não teremos invasão de Wano ou resgate de Sabo. Com exceção da guerra final. A única coisa que poderia sacudir os mares nesse ponto. É o encontro de dois ou três imperadores. Shanks... Não quis encontrar Luffy... E agora tudo faz sentido... Seria muito decepcionante... Se o encontro dos dois... Acontecesse com o Shanks... Apenas passeando... Depois que o Luffy... Realizar algo grandioso... E dizendo a Luffy... Ei, hey, ótimo trabalho... Você agora... É um grande pirata... O Oda teve a oportunidade de fazer isso em um ano e Marineford está bem claro que ele não vai por esse caminho segundo ponto, enquanto o Shanks foi quem ensinou a Luffy a liberdade da vida pirata ele também foi aquele que ensinou a ele as duras responsabilidades que os piratas têm desde o capítulo 1, considerando isso e o que vimos no capítulo 1054, onde o Shanks decide ir cuidar dos seus territórios, está bem claro que ele vai retalhar as ações de Bartolomeu, ele causou tumulto em um lugar protegido pelo ruivo e desrespeitou as realizações da sua tripulação, dito isto acho que o encontro deles acontecerá no contexto em que Shanks Vai lidar com Bart e os outros capitães da frota do Luffy. E o próprio Luffy será chamado para ajudá-los. O grande incidente causado pela frota do Chapéu de Palha. Sugerido pelo narrador lá no capítulo 800. Seria o um confronto lendário entre esses dois Yonkous. No entanto eu não acho que isto vai ser um arco inteiro de composição. E depois que o Luffy reunir sua determinação. E realmente confrontar o Shanks. Eles terão uma trégua. e Ele reconhecerá o Luffy como um grande pirata que está disposto. A defender os seus companheiros O Bartolomeu acabou de ser a fagulha para esse evento histórico Lembrem que uma bandeira pirata é igual a honra de um pirata O próprio governo mundial enlouqueceu quando Luffy queimou a sua bandeira E os dragões celestiais agora também quando o Sabo fez o mesmo na Reverie Isto é o equivalente a uma declaração de guerra Muitos pensaram que o Shanks deixaria isso de lado Só porque ele e o Bartolomeu tem um amigo em comum quando sua ação foi na verdade uma declaração de guerra direta ao Yonkou Zoro disse em Water 7 Não somos crianças brincando de piratas e tais ações... Tem consequências, se Luffy está ciente ou não do que o Barto fez, foi a bandeira de Luffy que substituiu a bandeira dos piratas do Ruivo e como tal Luffy precisa assumir a responsabilidade pelas ações do seu autoproclamado subordinado o que Bartolomeu fez e o que está prestes a acontecer com ele servirá de instigador para a guerra ou luta que está prestes a eclodir entre os chapéus de palha e os piratas do Ruivo, embora eu duvide que haja algum rancor entre os Luffy e o Shanks depois dessa luta a amizade deles vai permanecer intacta porque o conflito é a política dos piratas e nada pessoal, Shanks monta um cenário projetado para parecer uma ameaça direta aos companheiros de Luffy apenas para testar a sua vontade de defender os seus amigos e Luffy prova que sim se tornou um grande pirata eu adoraria um confronto entre Shanks e Luffy para rivalizar com a épica cena de Roger versus Barba Branca, três dias de lutas Três dias de festa Afinal, esta é uma das verdadeiras marcas dos Yonkous, batalhas de diplomacia Roger versus Barba Branca Shanks o Barba Branca Kaido versus Big Mom Tudo aconteceu dessa maneira Lembrem que o sistema de Imperadores Também está começando a ruir O Bug tem desavenças Com a frota também E agora tem do seu lado o próprio Mihawk Que tem um duelo final já marcado contra o Zoro Não me surpreenderia se ele também Acabasse entrando nesse confronto Então o grande evento Histórico configurado pelo Frota do chapéu de palha Ao meu ver nesse ponto da história É o encontro de Luffy e Shanks Um incidente de proporções históricas Lembrem também que a palavra Incidente é usada em eventos Que acabam ecoando pelos mares O incidente do porto rochoso onde o Lau Roubou 100 corações e o Kobe Virou um herói e claro o lendário Incidente de God Valley onde os rocks foram derrotados. Então é isso meus amigos. Eu acho que a grande frota vai acabar entrando em guerra com o Shanks. <risos> e o Luffy vai ver os Vivrecard tudo queimando. E vai ver o que está acontecendo apenas para encontrar aquela cena épica. Dos capitães sendo derrotados. Os Shanks de pé. E é onde começa esse duelo. Esse confronto entre os dois. Três dias de luta. Três dias de festa. Seria muito legal. Fala a verdade. Eu acho que esse é o evento histórico. Se você tem alguma outra opinião do que pode ser nesse ponto. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.